Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse lhes quem receber essa criança em meu nome, está, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que, entre todos, vos for, o menor, vos for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe o proibamos, porque... Não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem está com, contra vós, quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nessa leitura da profecia de Zacarias comunidade que há pouco tempo regressou lá do exílio estão preocupada e estão ali preocupada e ocupada em restaurar o templo de Deus. Estão se preocupando com a construção de Deus. E a aliança que Deus fez que Deus tinha feito com o povo com esse restabelecimento, está, sendo, está vivendo no meio daquele povo. Então, nós vemos que Deus fala da construção desse templo e fala que nas praças de Jerusalém os velhos e as velhas se sentarão para bater seu papo, para conversar. Isto, Quer dizer que Deus está prometendo aquele povo vida longa. O meu povo, aquele povo que está te dedicando, prometo a eles vida longa, Deus está prometendo a eles vida longa. E mais ainda, ele fala também, essas praças vão ser cheias de meninos e meninas brincando nas praças, também é uma promessa que Deus está dando de abundância dos filhos deles, da procriação. Essas praças vão ser cheias de criança. Deus nunca esquece da aliança que faz com o seu povo e na hora que mais o povo precisa, Deus está ali para estar sempre acondido. Então, a reconstrução de Jerusalém está recebendo essa graça de Deus, a força do Espírito Santo. A igreja hoje ainda tem que ser construída assim, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo. Se naquela época a igreja era conduzida pelo Espírito Santo, nunca, só pela organização, ainda hoje é igualzinho. Não adianta nós termos na nossa igreja organização, se organizar tudo para que a igreja funcione bem, se não estiver ali a espiritualidade, se não estiver ali a bênção de Deus. Por isso que nós, como os verdadeiros cristãos, construtores do templo de Deus, temos que, em primeiro lugar, buscar a espiritualidade dentro da igreja, temos que ter a vida do Espírito Santo. Nenhuma igreja cresce quando não está ali o Espírito Santo. Construir o templo, o prédio, até não é tão difícil. Vai devagar, vai se construir. Mas para que ali, aquela comunidade dê frutos, que seja uma verdadeira igreja viva, tem que estar ali o Espírito Santo. Já era assim naquela época. Deus colocando a mão na construção do templo lá em Jerusalém. E Deus também aqui colocando a sua mão na construção desse templo nosso aqui de São Benedito, mas a construção espiritual, a construção do templo espiritual. Por isso é que nós temos que nos dedicar à oração, ao crescimento da espiritualidade de cada um de nós. E o evangelho de hoje, essa mensagem aqui, do evangelho de Lucas, essa passagem é um convite que Jesus faz a cada um de nós para acompanhá-lo no caminho da humildade. Não se cresce, não se construi um templo sem esse caminho. Jesus nos convida hoje, Jesus mostra que os maiores do reino dos, dos céus são os menores aqui na Terra. Por isso é que nós temos que ter essa qualidade de verdadeiro cristão. E mais uma coisa, tolerância. Temos que ter paciência, tolerância. Nós estamos vivendo uns momentos meio difícil nós sabemos disso, cada um com seus problemas, um, às vezes, um pouco mais do que o outro. Às vezes, perdemos um pouco da paciência, um pouco da tolerância. Mas isso é muito importante para que nós podemos caminhar como verdadeiros cristãos, tolerantes, junto com Jesus. E todos que querem ser seguidores de Jesus, para se tornar o maior, ele tem que ser o menor. Não tem como, não tem um outro caminho. Jesus deixa claro isso para nós, tornar-se o menor. Então, como discípulos, caminhar junto com Jesus, nós temos que procurar sempre ser o menor. Aquele que se faz menor na caminhada com Jesus, abre espaço para que a força de Jesus, de Jesus penetre no coração. E é assim que nós temos que lutar e tentar fazer. Às vezes nós, como seres humanos, o egoísmo fala um pouquinho mais alto. Temos que ver aonde é que está esse egoísmo dentro de nós, que às vezes nós nos fechamos naquilo, porque sou disso na igreja, sou daquilo, eu me acho um pouquinho melhor do que os outros. E não é assim. Quanto mais tarefa que você pega para uma igreja, procure ser sempre o menor de todos. Então, o nosso poder de, de caminhar com Jesus está na nossa verdadeira profissão de fé. O que é profissão de fé? É crer em Deus, é ter fé, é acreditar nele. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé na missa, a primeira coisa é eu creio em Deus, Pai, eu creio. Caminhar com Jesus, temos que ter uma profissão de fé dia a dia na nossa vida buscar a fé, acreditar. Então, meus queridos irmãos, grande é quem se faz menor, né? E maior é quem se faz pequeno essa mensagem que Jesus está passando para cada um de nós hoje. Procurarmos ser uma igreja de espiritualidade, construir o reino de Deus com espiritualidade, mas procurando ser sempre o menor, sempre o mais humilde, buscar humildade. E quando nós buscamos grandezas no reino de Deus, não cabem essas coisas. Por isso, essa profissão de fé que nós fazemos creio em Deus, eu tenho que ser ela tem que ser feita com muita humildade, porque senão o cristão passa a fazer uma profissão de fé em vão, porque ele quer ser o maior de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.